E aí, beleza. Aí a Mariana ficou ali. Aí... Daqui, aí, com a Mariana lá, a mina tentando mesmo assim, tá ligado? Mano, eu não acredito. Então, assim, além de tudo, rolou um desrespeito ali com... Além de tudo, rolou ali um desrespeito com a minha esposa. Mas você acha que o sócio do, do Muka Moriçoca, que pediu pra, pra elas serem, assim, mais... Ele tá falando, porque Royce, aham, ele tá falando isso porque o Danilo é, é, é sócio lá do lado do. ligado, tô ligado. Da, tô ligado. E ele é um filho da puta do caralho, Danilo. Você é um filho <risos> da puta do caralho. Inclusive, volta aí no Flow. Inclusive, mas sem advogadas, vem, assim, vem com o Diguinho, mais legal Vem com o Diguinho, né? na moral, é. Ele, ele pode pegar no meu pau. Mentira, mentira. Caralho. <risos> tô brincando. Foi, porra, mas um, foi um dia muito tenso, cara. Aquele dia ali foi. Porque assim, parou de... Quem tava assistindo achou Maneirão, porque virou um show de comédia. Porque olha olha tava... lá os otários tentando velho. não perder o casamento. É, tava nessa. Tá, virou isso. E o Danilo, filha da puta, a gente falava um bagulho, ele via as minas tentando pegar na gente, ele ia falar e começava a ir. É. Mas mano. o Danilo também.